Para debater o estudo do movimento humano, a FSG trouxe a Caxias do Sul alguns dos mais respeitados e atuantes pesquisadores da área, entre eles, um representante do Comitê Olímpico Brasileiro. O professor Antônio Carlos Gomes, superintendente de alto rendimento da Confederação Brasileira de Atletismo, palestrou na primeira noite do Congresso. O recado que eu tenho para dar é bem tranquilo nesse momento. Primeiro que o Brasil está vivendo um momento espetacular, nós vamos sediar dois grandes eventos, que é a Copa do Mundo e é os Jogos Olímpicos. Isso na história da, da nossa educação física nunca aconteceu. Com certeza nós vamos viver um momento transformador da educação física no Brasil, do esporte, da educação Física escolar. E esse é um momento é, espetacular com qualquer profissional que está começando a sua carreira ou que vai entrar no mercado agora. Nós tardamos para iniciar um processo de renovação do esporte no Brasil. Por não ter uma política de esporte nacional, nós estamos pagando preço. Estamos iniciando todo um processo de preparação dos nossos atletas de alto rendimento em cima da hora, faltando três anos e meio para os Jogos Olímpicos. Mas nós temos que aproveitar isso por um outro lado. Se nós não vamos conquistar a quantidade de medalha que se sonha, a gente aproveitar o um momento para uma transformação cultural para essa área da atividade física, da saúde e do esporte. Nessa quinta edição, contamos com 10 professores das diversas áreas que trabalharam em palestras, oficinas, que trouxeram diferentes conhecimentos, tanto na área da licenciatura quanto no bacharelado, e outras áreas que têm como objeto de estudo o movimento humano. Outra característica dessa quinta edição é a parceria realizada com o Fundo Municipal de Apoio Esporte e Lazer, fundo da Secretaria Municipal de Esporte, que veio a contribuir para a realização do evento. Essa parceria que nós tivemos com a faculdade foi de uma importância grandiosa, pelo fato também de trazer aí um grande amigo meu, que é o professor Antônio Carlos Gomes. Eu agradeço a parceria, estamos abertos para as mais novas parcerias futuramente. O Congresso de Motricidade também é uma excelente oportunidade para os acadêmicos e pesquisadores apresentarem os resultados de suas investigações científicas. Para mim é uma apresentação muito importante, Eu acho que é um ganho tanto de conhecimento como de experiência. Eu acho interessante porque é como se fosse um teste né, para o TCC que daqui a uns dias chega e também para nós ir adquirindo cada vez mais prática, conhecimento, experiência na área e agregando né, para a nossa bagagem, para a nossa futura profissão, que vai ser como educador físico. Existe uma falta de atividade física para a criança, principalmente do ensino fundamental, na educação infantil. E a pré-escola, ela, tá, ela não está apresentando dentro da sua matriz, do seu currículo, atividades que possam contribuir para o desenvolvimento dessas, desses padrões motores fundamentais. Que padrões? O andar, correr, o pular, o saltar o transportar o que calma uma bola, que essa criança deveria, ao final da educação infantil, por volta de seis anos, está com seus padrões amadurecidos. Então, na escola, como é atendida por, normal, normalmente por uma professora da pedagogia, ou uma pessoa que tem uma formação mais generalista, na parte do movimento, ela deixa derrejar pela sua própria formação. As oficinas práticas foram bem diversificadas, trazendo informações sobre hidroginástica, nutrição, rugby, jogos, brincadeiras e treinamento nos esportes. O Congresso Internacional de Motricidade da Serra Gaúcha é uma realização do curso de Educação Física da FSG.